Olá meninas, ah, é sim, espero que vocês estejam bem porque eu estou muito bem, só essa chuva que está a trabalhar um bocado mas é o tempo dela Então é assim, eu hoje vim trazer vos um vídeo Uma, uma maquilhagem muito linda É um, um olho bem marcado Que eu vou-vos mostrar aqui Bem marcado mesmo Eu adorei fazer esta maquilhagem Eu já preparei o meu rosto Este lado depois eu vou acabar de preparar o outro essa sombra aqui, este roxo ele suja muito então eu ainda não, não preparei bem o meu rosto e vamos lá começar eu vou aplicar o primer o primer que eu vou aplicar é este, este, este lápis aqui branco que eu nem sei qual é a marca, desculpem eu vou começar a aplicar a minha pálpebra toda Parece aquele, um, aquele lápis Jumbo da NYX, acho que é isso que se diz. E eu vou aplicar também aqui assim. Que eu depois vou espalhar. Bem, com o dedo mesmo eu vou espalhar este lápis todo. Espero que vocês gostem do vídeo, a maquilhagem está muito bonita, eu para já estou a adorá-lo, espero que vocês também gostem. E quem ainda não viu um, a maquiagem que eu fiz para o Halloween, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, que é para vocês irem ver. Assim, eu não sou profissional, mas eu adorei fazer a maquilhagem, está muito bonita, por isso vão lá, correm, vai ser divertido. Bem, eu agora vou pegar aqui numa fita cola, um, este é um bocado, não precisa muito, assim, e eu vou aplicar aqui, vou colar aqui mesmo, debaixo do meu olho, aqui assim, vou pegar neste pincel aqui da Von, com uma sombra preta, eu vou fazer aqui uma linha, espero que vocês gostem. Assim. Agora eu vou pegar neste pincel aqui, este pincel aqui é da Eva Rocher, eu vou esfumar este preto, não muito, só quero um bocado, e também essa maquilhagem ou fazer sexta-feira, que é para ir numa festa, na discoteca, fica muito bem para vocês. Bem, eu agora vou pegar no mesmo pincel, eu vou tirar o excesso aqui na, na, na, na minha mão, como vocês estão a ver, vou pegar aqui num castanho muito lindo, é da paleta 120 cores, e vou fazer aqui aquela, vou pôr aqui por cima do preto, e também vou... Por, aproveitar e por um pouco acima do daquele aquele, marcado que eu fiz, que é para aproveitar e esfumar. Eu já que é para ele ficar é assim, como este olho. Bem, Agora eu vou pegar num outro pincel da avó. Eu vou aplicar o roxo, vou dando batidinhas que é para não, não cair. A sombra no rosto no todo. Este roxo é muito lindo. Eu estou a adorá-lo. Mesmo lindo. Eu adorei fazer essa maquilhagem, ficou mesmo muito linda. Eu espero que vocês também gostem, muito. Por favor, e comentem, não se esqueçam, E se inscrevam no meu canal, por favor, também. Bem, agora eu vou pegar num, no mesmo pincel que eu apliquei aquela, aquela linha, no côncavo. E vou pegar um pouco do preto e eu vou fazer esta linha conforme eu fiz aqui neste olho aqui é preciso muita calma neste momento depois eu vou deixar aqui como vocês estão a ver Ele fica assim, vou só esfumar um bocado aqui em cima, que eu não preciso esfumar mais, é só mesmo um bocado de nada. Agora eu vou pegar neste, neste, neste lápis aqui da BOM, este aqui, acho que não é este, é um preto, está aqui uma bagunça. Também não é preto, desculpem o lápis estava mesmo aqui, aqui não tem nada. Agora vou pegar neste lápis e eu vou fazer aqui na minha rente as minhas sobrancelhas pestanas, desculpem, eu vou fazer aqui um risco, tipo um eyeliner mas não é Agora eu vou tirar este aqui, já não preciso desta fita Vou pegar neste pincel aqui que eu apliquei o roxo e vou passar aqui depois vou pegar no lápis, no um lápis preto e eu vou fazer aqui na minha linha da Não precisa muito, é só um bocado. Bem, agora vamos no momento da verdade. Este momento da verdade <risos> é para aplicar as pestanas falsas. É que eu ainda estou a me -habituar. Não é muito a minha praia. <risos> Mas vamos ver como é que isso ocorre. agora vou soprar só uns segundos Eu agora vou tentar aplicar colar as pestanas falsas por isso não dizem nada este momento é um momento de silêncio que eu ainda não sou bem aprendiz nisso e por favor e também espero que vocês compreendam né então, vamos lá colar as pestanas falsas, que aqui, esta hora, é para ter muita calma. Que ele, às vezes, não cola, não sei porquê. Estão Eu não sei porquê, mas, às vezes, não cola, não sai. E eu ainda não sou muito bonita. Pois espero que vocês me perdoem. Mesmo. Me perdoem, por favor. Que eu não gosto muito esta hora aqui tudo muito complicado então a ver eu não sei porque mas as pestanas não querem colar é? e eu penso que aquela é boa Desculpem meninas, que isso mesmo não te adoro. Que tu já começa a deitar lágrimas. Ai que caneco. Mas vamos conseguir. Se eu conseguir pôr um outro, porquê é que eu não consigo pôr este aqui? Que isto hoje está uma por maluca. Estas pestanas vocês não têm noção, mas este momento é o momento da verdade para mim. Estranhas não estão a colar, eu não sei porquê. acho que consegui, agora vou só esperar aqui um minutinho, um minuto não, uns 30 segundos, que é para ver como é que isso vai funcionar enquanto eu vou aplicar aqui o primer, para vocês, o primer não, o eyeliner, desculpem, que isto hoje não está é a correr bem, Vocês não acreditam, mas está ali a chover. a ah, bocado deve a chover mesmo muito. Vocês não têm noção. Eu não gosto de chuva. Chuva nem comigo. Odeio chuva, não gosto. Vou ser sincero. Não gosto mesmo de chuva. Enquanto isso eu vou passar aqui a sombra roxa na minha linha de água. E enquanto seca eu vou passar a base a base que eu estou a usar é esta aqui, da Eva Rocher, é uma base boa, mas é muito líquida, eu vou vos mostrar, olhem, a base é mesmo muito líquida, mas é boa, também, e é por tom da minha pele, por isso, não tenho queixa. Eu passo também aqui. Gosto de passar aqui assim. Só espero que vocês gostem do maquilhagem. Não me condenem, por favor. Agora vou só passar aqui o corretor. Eu primeiro passo com o dedo e depois dou umas batidinhas com o pincel, não sei como é que vocês fazem, mas eu faço assim, agora eu vou passar aqui o pó, que eu não quero que o vídeo fique muito grande, mesmo. Já passei o pó, agora eu vou só corrigir aqui umas coisas que não dá conforme eu quero. Eu espero mesmo que vocês gostem da maquilhagem. A cerca que a maquilhagem ficou mesmo linda. Espero mesmo que vocês gostem. Que eu fiz essa maquilhagem de coração para vocês. Bem, agora eu vou só aplicar aqui a máscara que eu ainda não apliquei. Ela ficou assim. Eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande. Já estou a ver. Vou só aplicar aqui um blush. e eu acho que ficou bonita a maquilhagem ficou assim o batom que eu estou a usar é da Oriflame, vocês já conhecem acho eu deixa eu só aplicar mais aqui um bocado ele cheira a morango tem um cheiro muito bom ele é assim e vocês devem conhecer este, este batom É da Our Flamme é, Espero muito que vocês gostem da maquiagem Eu achei a maquiagem muito linda Uma maquiagem que é para ir para uma discoteca, uma festa assim, sabem? É, E como hoje é sexta-feira Porque que não fazer uma maquiagem para vocês assim? Uma maquiagem dramática Bem, eu espero muito que vocês gostem do vídeo e depois dizem-me qualquer coisa e desculpem aquela hora da hora de aplicar as pestanas, que eu ainda não sou mesmo boa nisso. Desculpem mesmo, desculpem meninas, que eu não sou boa, por isso mesmo uh, imensas desculpas para vocês, por favor. Não me condenem, quando é assim. Eu espero que vocês me ensinem a aplicar. Eu também já tenho, já tenho feito, já tenho feito, não, tenho, tenho visto muitos vídeos das pessoas que aplicam as pestanas e eu vou vendo como é que é, porque assim, eu não gosto das minhas pestanas mesmo, as minhas verdadeiras, eu não gosto. E por isso é que eu às vezes eu utilizo um pouco de pestanas falsas, que é para ver como é que elas ficam. Vá, muitos beijinhos para vocês é uma boa sexta-feira final estamos na sexta-feira e um bom fim de semana um beijão para vocês é enorme tchau!